Boa noite, irmãos. É com alegria, com temor e tremor que hoje eu trago a ministração desta noite, o estudo da palavra. Irmãos, eu gostaria de, antes de nós orarmos, trazer um pequeno testemunho que eu acho tão lindo a forma como o Espírito Santo costura e o Senhor se revela a cada um de nós. O estudo do dia 21 de dezembro uh, estava escalado para que eu desse esse estudo, né? E por questões pessoais, na semana que antecipava esse estudo, eu não pude. Então, conversando com a Andrea, nós combinamos, então, que eu ficaria com o estudo do dia 28. O compromisso de dar o último estudo do ano. E quando eu estava orando, eu pedi que o Senhor me trouxesse o que Ele gostaria que fosse estudado naquela naquele naquela noite, no último estudo do ano. E se vocês acreditem ou não, o senhor colocou muito forte no meu coração que deveria ser uma palavra de ânimo, afinal seria o último estudo de um ano que não foi nem um pouco fácil para nenhum de nós. Bom, irmãos, no meio disto tudo acabamos que, em função das reformas e de toda a questão da igreja, do dia 28 foi uma reprise e não saiu um estudo online. Mas naquela semana, no dia 23 do 12, o pastor Celso trouxe uma palavra, o senhor trouxe através da palavra do, do pastor Celso, uma palavra sobre ânimo e esforço, que é o que seria para o ano de 2021. E a Andreia foi muito tocada também, e nós conversando entre o grupo que partilha os estudos de segunda-feira, ela nos trouxe que o Senhor colocou muito forte no coração dela, que 2021 nós deveríamos estudar sobre ânimo e esforço. Então eu vou te convidar neste momento a fechar os teus olhos, para que juntos a gente possa orar, e depois da oração a gente possa juntos avançar um pouco mais em direção a Cristo. Bondoso Deus, querido Pai, em tudo dai graças, e eu te dou graças, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui. Reunidos online, Senhor, neste tempo, Pai, eu sei que Tu já preparou algo lindo para esta noite, algo que vem direto do Teu coração, Senhor. Pai, que não venha nenhuma palavra de mim, mas que venha tudo de Ti, Senhor. Pois de nós, Senhor, nada não pode, não pode vir nada de bom, Senhor, mas só aquilo que Tu coloca, Senhor. Que seja a Tua voz e não a minha, que seja que a minha boca seja, Senhor, para ser uma bênção na vida dos outros, Senhor. E que aqueles que estiverem acessando esse estudo, Senhor, em qualquer outro momento, que não o de hoje, Pai, também sintam a Tua presença. Esteja conosco, Senhor, que possamos estar sob a Tua mão maravilhosa, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, todos nós buscamos cura. Todos nós buscamos, de alguma maneira, sermos curados. Todos nós buscamos cura para alguma área das nossas vidas, seja ela espiritual ou física. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele operou muitos milagres, operou inúmeras curas. Os milagres de Jesus tinham como propósito principal apontar para a sua divindade. Os milagres, irmãos, revelam-no como o Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Ao estudar os evangelhos, nós temos o conhecimento de mais de 30 milagres registrados. Mais de 30 milagres operados por Jesus que foram registrados na Bíblia. E também, e também sabemos que conforme está escrito no evangelho de João 21, 25... Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, diz João, que nem no, no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E o que vamos juntos, eu e você, brevemente estudar nesta noite são três curas, três milagres específicos que Jesus operou para que a gente entenda e possa avançar um pouco mais em direção a Cristo e sairmos um pouco mais da nossa mente limitada. Irmãos, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Marcos 8, do 22 ao 28. Enquanto você abre, a gente vai passar por alguns milagres e eu peço que se o irmão puder anotar para que, que, que tu possas mais tarde também estudar, se assim for, da tua vontade. Bom, a gente começa então pela cura do cego de Betsaida. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu Vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Irmão, se a gente olhar os dados que a gente pode receber através desta cura, eles são inimagináveis. As escrituras nos contam que o povo trouxe a Jesus um cego. Isso nos mostra que o cego não se movia sozinho, não andava sozinho, não conseguia guiar-se sozinho. Então trouxeram a Jesus um cego. Jesus, o que que Jesus faz? Jesus o pega pela mão e o leva para fora da aldeia. A Bíblia, ela não cita o porquê de Jesus ter levado o cego para fora. Mas seja como for, sabemos que Jesus Cristo aplicou saliva por duas vezes. Não se sabe se ele queria ter um momento íntimo com o cego, se ele queria tirar o cego da multidão, se ele desejava este lugar, então, mais tranquilo, se os discípulos estavam ou não estavam ali, ou gostaria de tirar ele desse espaço hostil em que o cego estava. Irmãos, a expressão que diz ver homens como árvores, talvez nos indicaria, se olhássemos um pouco mais profundamente, que este cego não era um cego de nascença, pois sabia enxergar como eram as árvores. E a gente sabe que Jesus aplica saliva pela segunda vez e o homem passa a enxergar perfeitamente. Irmãos, a segunda cura que eu gostaria que você abrisse, é, está, ela está em Marcos 10, 46 ao 52. É a cura do cego de Jericó. Esta cura está em, em três evangelhos, se você quiser anotar, ela também está em Lucas 18, 35 ao 43 e está em Mateus também, do, no 20, do 29 ao 34. Mas nós, esta noite... Vamos ler juntos a cura do cego de Jericó em Marcos. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quão lindos milagres que a gente tem o conhecimento através das escrituras, né irmãos? elas escrituras nos contam que então estava à beira da estrada Bartimeu. Que ao ouvir então essa multidão e a ter conhecimento que era Jesus... Ele gritou até ser ouvido. Jesus, filho de Davi, reconheceu que era o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu foi insistente, perseverou até ser ouvido. Os três relatos bíblicos sobre esta cura, eles têm diferenças entre si, mas todos eles, irmãos, se complementam. E o mais importante é que todos os três textos tem um enfoque principal no milagre de Jesus. Que mesmo com toda a multidão, Jesus se compadeceu e mandou chamá-lo. Jesus olha para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente passou a ver. Depois do milagre, Bartimeu passou a seguir Jesus. Irmãos, eu sei que está sendo sucinto, mas a gente vai costurar todas essas histórias aqui na frente. E a última cura que eu gostaria de abrir contigo, a Bíblia, é a cura do cego de nascença. Ela está em João, se você for anotar, ela está em João 9, do 1 ao 41. Mas hoje nós vamos ler a do 1 ao 7, apenas. Irmãos, a cura do cego de nascença. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se, uh, se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos... A história conta um pouco mais para frente que Jesus estava no templo e para que não fosse apedrejado ele se retirou. E quando ele sai do templo ele enxerga se ele vê esse, esse cego de nascença. Neste tempo, no tempo de ministério, terreno de Jesus, os cegos eles não eram bem aceitos, eles não eram bem vistos pela sociedade, eles não eram bem quistos. Para vocês terem uma ideia, quando nascia uma criança cega, os pais já deixavam ela. Não aceitavam a criança. Já deixavam como órfão. Porque irmãos, era como se fosse, estivesse ali estampado que os pais pecaram. E Jesus, irmãos, confronta os discípulos dizendo que ninguém pecou. Que ele nasceu cego para que se manifestasse, se manifestasse nele as obras divinas do pai. Os discípulos questionam, mas quem pecou? E Jesus responde. Ninguém pecou, mas para que se manifestasse para os olhos daqueles que não creem, Jesus curou. O que Jesus faz? Ele cospe na terra e faz lodo com a saliva e aplica nos olhos dos cegos, do cego. Jesus manda ainda que o cego vá até o tanque de Siloé para, para que se lave. Imaginem, né, irmãos, ele poderia ter curado o cego como curou o primeiro cego que nós lemos, onde ele faz duas vezes um lodo e por duas vezes ele passa nos olhos. Ele poderia apenas ter feito como Bartimeu, ó, oh, a tua fé te salvou. Embora não tenha sido esse o contexto da história. Mas Jesus diz para ele que vá até o tanque de Siloé. E por termos de curiosidade, num, num breve estudo que eu fiz, hum, o tanque de Siloé ficava a mais ou menos um quilômetro de distância do templo onde Jesus estava. Irmãos, aonde eu creio que Jesus quer chegar nesta noite, nos trazendo a, em volta das escrituras, três curas totalmente distintas de uma mesma enfermidade que é a cegueira, é que o Senhor quer que a gente saia do entendimento limitado e passe a enxergar o que o Senhor tem para nos dizer. Até começar, até o início, até a primeira cura de ce, dos cegos, o Senhor... Se, Sempre se colocava dizendo que estava vindo para tirar a cegueira do mundo, a cegueira espiritual. E aqui, é quando ele cura e tem esse exemplo físico, a gente pode inserir isso de inúmeras maneiras na minha e na tua vida. Existem muitas entrelinhas no meio destas linhas, das três histórias de curas que a gente leu. E eu desejo que você possa deixar de ser um destes cegos e passa a enxergar Jesus. Jesus usou várias abordagens diferentes que expressam a sua preocupação pessoal com cada um. No cego de Betsaida, Jesus o leva para fora, Jesus o toma pela mão, Jesus aplica a saliva por duas vezes. Olha o quão rico é esse texto para que ele veja, né? Jesus guia no final o caminho, né? Jesus guia dizendo, não volte mais para a aldeia. No cego de nascença, Jesus aplica o lodo nos olhos e manda que ele vá lavar no tanque de Siloé. E ele volta curado. E é esta, irmãos, relação que o Senhor quer ter comigo e contigo. O cego de Jericó, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus o toca e imediatamente ele passa a ver. E é essa relação, irmãos, que o Senhor quer ter comigo e contigo, uma relação pessoal. Para que a gente deixe de ser cego e passa, passe a enxergá-lo na intimidade. Os relatos possuem detalhes incríveis que nos testificam que cada cura, na minha ou na tua vida, é pessoal com o Pai. Irmãos, eu não sei qual é a área da tua vida que tu precisa de cura. Assim como tu também não sabes da minha, mas eu tenho a plena convicção de que Jesus pode te curar. O que eu e você precisamos é sair deste, deste campo de visão limitado e nos relacionarmos intimamente com Jesus. Só porque você é convertido não significa necessariamente que você tem um relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Para alguns cristãos, um relacionamento com Jesus consiste em obrigada pelo dia, abençoa a minha noite, amém, e ir ao culto nos domingos. Fazem que Jesus, permitem apenas que Jesus seja um sacrifício, pelos, um sacrifício pelos seus pecados, e por aí se encerra o relacionamento superficial. Outros só oram, outros só vão no culto, outros tantos nem sabem da existência porque não querem. A Bíblia, no entanto, fala sobre um relacionamento íntimo e dinâmico. Ele é, afinal de contas, uma pessoa e não um conceito teológico. Jesus não é apenas alguém que vive, que viveu entre homens, que se fez carne e hoje está morto distante. Jesus é alguém que está vivo e muito próximo. Em Apocalipse diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, ei que estou vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, o grande objetivo de Jesus é retirar o homem da escuridão do, pe do pecado e apresentá-lo à luz da salvação. Quando o homem aceita o Senhor Jesus em sua vida, o seu coração é iluminado e a sombra da morte é retirada. O homem passa então a caminhar em direção à eternidade. Como diz em Mateus, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, antes de recebermos o Senhor Jesus, não estávamos nós também cegos e parados à margem do caminho mendigando? pois não enxergávamos a verdade, não tínhamos a luz, que é o próprio Jesus. O fato é, irmãos, que você mesmo decide o relacionamento que quer ter com Jesus. Afinal, eu e você temos o livre-arbítrio, certo? Um relacionamento com Jesus não é um relacionamento unilateral, onde apenas um se relaciona com o outro e o outro apenas observa. Jesus deixa isso claro nas três curas diferentes que a gente viu, Jesus poderia ter curado os três cegos da mesma maneira, poderia ter colocado a mão nos olhos, tocado e dito, estás curado, mas ele não fez isso irmãos, e se você for olhar os mais de 30 milagres que ele fez, nenhum se parece um com o outro. E por que tem isso registrado na Bíblia, irmãos? Para testificar para você e para mim, que o Senhor quer uma uh, relação pessoal e íntima contigo e comigo. Cada relação que o Senhor Jesus traça conosco, ela é só nossa. Cada caminhada do ser humano, ela é só sua. Jesus falou através das escrituras para mim e para ti. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Isto é uma prova da relação pessoal que o Senhor Jesus quer comigo e contigo. Jesus também deixa claro em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus e o pai querem vir e fazer a sua morada contigo e comigo. Jesus quer se revelar a você, irmão. Essa promessa é dada àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se você escolher preencher as condições de obedecer a palavra do Pai, Jesus te tirará as cegueiras. Tu vai voltar a enxergar, Jesus vai te curar e vai te tirar da beira da estrada. Entendam irmãos, isso só não diz... Apenas do macro, ele também é do micro. Muitas vezes nós temos guardados mágoas do passado, relações mal resolvidas, temores e tremores de coisas que não são reais. E é dessa cegueira que o Senhor também quer te curar. Basta você aceitar e querer andar com Ele. Tu deixará de ser mendigo e perdido e estabelecerá uma relação com o Eterno. Irmãos, ter um relacionamento pessoal com Jesus começa no momento que percebermos a nossa necessidade dele. Quando eu admito que sou o pecador, quando eu me arrependo do meu pecado e peço a ele que entra e seja, e seja a autoridade máxima na minha vida. Paulo nos diz que Deus nosso Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é deixar de ser cego em alguma área. Deus elaborou uma maneira de tornar este relacionamento disponível para cada ser humano, no seu próprio tempo. Como nos diz Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, ainda que alguns a tem por tardia, porém, é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, se não todos venham a arrepender-se. Observe que Pedro diz que o arrependimento tem um papel integral em formar o relacionamento entre Deus e o homem. Deus está pronto e disposto a firmar este relacionamento contigo. O nosso relacionamento com Jesus está no nosso coração, mente e espírito. Quando eu reconheço... O Pai em todos os meus caminhos, e Ele é o centro do meu afeto, então Ele assume o trono, que os, Ele assume o trono do meu coração, e assim eu vou saindo da cegueira no tempo em que, em que o Senhor se revela a mim. Irmãos, cada um de nós tem a sua própria caminhada com o Pai, cada um de nós escolhe como relacionar-se com Ele, e nesta aproximação, as palavras da Bíblia que você leu, ouviu, repetiu inúmeras vezes, elas passam a ter sentido e se tornam vivas e te afastam da escuridão. Versos secos que antes possuíam pouco significado se tornarão cheios do poder de Deus para viver a vida que Jesus tem como propósito para a tua vida. Você sentirá o Espírito Santo se revelar em seu interior e você entenderá com a revelação do Pai cada palavra que está aqui no maior e melhor livro escrita. Deus, e sua própria vida, uh, de Deus fará que a sua própria vida seja de maneira diferente. A fé, a fé transbordará em você. Num nível tão profundo, irmãos, que a gente, de revelação, que dali a gente não quer sair mais. Não quer mais voltar a ser cego, a mendigar no caminho, ou fechar os olhos para aquilo que a gente não quer ver. E à medida que a sua fé cresce, o mesmo acontece com o poder do Espírito sobre a tua vida. Para que você naturalmente passe a seguir mais e mais os passos de Jesus. Os relacionamentos com as pessoas são dinâmicos, não é mesmo? Vamos usar de exemplo que eu recebo uma, uma vizinha nova, se muda, para o lado da minha casa. E eu não a conheço. E ela vem, de repente, apresentar-se. Meu nome é fulana, eu vou morar aqui e tal, eu tenho casada, tenho dois filhos, Enfim. E, ao longo da vida, os dias se passam, talvez tu escute o barulho das crianças, talvez tu escute o casal, entradas e saídas, idas à escola. Tu conhece sobre a vi um pouco sobre a vida e rotina do teu, do teu vizinho. De olhar. E aí, um belo dia, nós, como gaúchos, né, cada um com a sua cuia, né, agora, no momento de pandemia, convida a vizinha para tomar, com um distanciamento social, uma cuia de chimarrão. E aí passa a ter o quê? Intimidade, um pouco mais intimidade com a vizinha, e assim você vai conhecendo e aprofundando o conhecimento sobre a vida dela e ela sobre a tua vida. O relacionamento com Jesus ele não é diferente, irmãos. A maioria de nós, mesmo uh, tendo se convertido há muito tempo ou há pouco tempo, ouvimos Jesus de ouvir falar quantos irmãos a gente conhece que ouviu falar de Jesus, porque vem nos cultos, porque ouve o pastor, porque ora de vez em quando, mas não é isso que Jesus quer contigo, ele quer se fazer conhecido na tua vida, porque o Senhor como ele fez na história dos três cegos irmãos, com curas totalmente distintas e eu vou ser insistente nisso, é para que tu entenda que o Senhor tem uma cura específica na, na área da tua vida. Ele tem uma forma específica de te tirar a cegueira. Se tu estiver disposto a arrepender-se e a ter intimidade com Cristo. Assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, o seu relacionamento com Ele pode ser novo e vivo todos os dias. Não só de ouvir falar. Levanta-te, irmão. Tem bom ânimo ele te chama. O relacionamento vai se tornando cada vez mais profundo, com, conforme o relacionamento vai se tornando cada vez mais profundo com Jesus e nós vamos nos arrependendo e nos convertendo irmãos. O amor ao pai cresce e o nosso amor limitado diminui. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem é esse alguém, irmão? Sou eu e é você. Talvez você seja convertido há bastante tempo, talvez seis meses, talvez foi ontem, ou ainda não tenha se convertido ainda, mas mesmo assim não tenha experimentado um relacionamento íntimo com o Pai. Mas ele está à sua porta e ele bate para cear contigo. Ele está disponível para iniciar um relacionamento contigo. Vem, irmão, vem assim como está. Anima-te, ele te chama. Jesus vai te tomar pela mão, como fez com o cego. Vai te levar para fora desse ambiente hostil e espiritual que tu estás. Jesus te perguntará o que queres que eu te faça. Não porque ele não sabe, irmão, porque ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te pergunta, irmão, para que tu confesse e te ouvindo tu possa saber, irmão, se é realmente isso que tu precisa para a tua vida. Quantas e quantas vezes chega, temos pedidos tão, tão vazios, irmãos? Tantas e inúmeras vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, porque nós não temos um relacionamento com o pai. Quando eu permito ter um relacionamento íntimo, de arrependimento, um relacionamento com o Senhor, onde eu permito que Ele venha e entre nas áreas mais escuras da minha vida e traga cura. Quando eu confesso ao Pai, ao, de joelhos, na ponta da minha cama, ali eu estou buscando ter um relacionamento com Jesus. Irmãos, não é que o céu vai se abrir, Jesus vai des descer e dizer, Betina. Não que isso não possa acontecer, irmãos, mas o que Ele está dizendo para ti é que Ele quer um relacionamento contigo onde Ele vai trazer revelação da palavra dEle dentro do teu coração. Não consegue, irmão. O Senhor é um Senhor que levanta pessoas. Porque senão de nada adiantaria uma congregação. De nada adiantaria congregar se o Senhor não estivesse levantando pessoas que podem te ajudar que podem te ajudar na revelação do Pai, que podem te ajudar no estudo, que podem te ajudar nas cegueiras. Irmãos, Ele quer ouvir de ti o que tu queres realmente que Ele faça na tua vida. Jesus poderia ter curado os três cegos, sim, de uma única maneira. Mas Ele quer mostrar para ti que Ele se importa. Ele quis mostrar para o céu o que Ele levou para fora da aldeia. Que ele tinha um caminho para guiar, não volte mais para a aldeia. Que ele tinha a cegueira para curar, espiritual e física. Ele tinha para mostrar para os discípulos para que também estivesse aqui dito para que hoje, tantos milhares de mil, dois mil anos depois, a gente pudesse ler e entender a glória do Pai. Que ele queria um relacionamento. O que é que ele estava provando aos seus discípulos ali, irmãos? era que a cegueira física e espiritual são distintas entre si, mas que numa forma material, uma forma que a gente pudesse enxergar, a gente passa a acreditar. Irmãos, ele, no cego de Jericó, ele diz, o que queres que eu te faça? O que que, o que, que Bartimeu deixou para trás? Ele largou para trás tudo, deixou a sua capa para que nada o atrapalhasse. Ele já cria que Jesus era o salvador. Que eu torne a ver, mestre. Será que muitas vezes não somos nós no meio do caminho? Sabemos, conhecemos a palavra, mas algumas vezes estamos mendigando à beira do caminho, irmãos. Chegou um momento, irmãos, em que a nossa cegueira espiritual, ela deve ser retirada. E a gente tem que passar a enxergar que o Senhor Jesus ele tem cura para a tua vida. Ele quer um relacionamento contigo único e pessoal, não um relacionamento unilateral. Irmãos, basta que a gente abra verdadeiramente a porta do nosso coração, que a gente se arrependa e que a gente passe a enxergar esta relação única que o Pai tem para mim e para você. Irmãos, com essas palavras eu te desafio a ler novamente os três, as três curas e saber em que parte do caminho tu estás, se tu estás sendo guiado por outros para a tua cegueira espiritual, só guiados por outros e não guiados pela voz do Senhor, se tu estás mendigando à beira da estrada ou se tu és um cego de nascença. Essas três curas têm muito que falar para mim e para ti nesta noite. Basta que tu abra o teu coração e entenda tudo aquilo que o Senhor trouxe aqui. Eu te convido então, irmão, a fechar os teus olhos para que junto nós possamos orar nesta noite. Bondoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por ter nos conduzido até aqui, Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo ter permeado aqui, Pai nesta noite? Pai, que nada do que foi dito aqui, Senhor, se algo que foi dito aqui, Senhor, não for bom para o coração do outro, Pai, que ele não tenha paz. Mas, Senhor, se a palavra que eu trouxe aqui através, que o Senhor trouxe aqui através da minha boca, Senhor, for gerar frutos na vida do outro, Pai, que assim o faça. Que os irmãos possam ter saído do seu pensamento limitado, ter entrado na graça, Senhor, e tenho tido uma palavra de ânimo, Senhor, porque Tu chama, Senhor, Tu estás à porta e bate para que a gente tenha um relacionamento contigo. Eu oro para que cada casa e cada família, Senhor, esteja sob a Tua mão poderosa e cada um venha a Te conhecer mais e mais. Em nome do Teu Filho Jesus e para a honra e glória do Teu nome, Senhor, eu entrego a Ti mais este estudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.